Cara, você acredita que um banco pode te dar aí 400 reais para você pedir um cartão? Então, tá acontecendo agora uma promoção aqui entre o Santander e a Smiles que você pode pedir o cartão deles sem anuidade. Você vai ter muito benefício com isso. Eu vou te mostrar agora. Então, fica até o final do vídeo porque eu tenho uma informação muito, muito importante aí que vai fazer toda a diferença em relação a esse cartão que até se você fosse pagar anuidade, vale a pena. Eu vou te mostrar por quê. E olha só, eu fiz a cotação agora, ó, hoje dia 27/ do, do 7 e aí essas 20 mil milhas eu vou receber aqui em 60 dias 348 e 2 centavos. Isso aí equivale ao que? Vamos pegar aqui ó. então se você vai receber 348 e 2 centavos e você está vendendo 20 mil, 20 mil milhas, você divide esse valor por 20, você vai estar tá recebendo aí 17 reais a cada mil milhas. É um valor bem baixo, que você não precisa vender esse aqui. Eles estão comprando num valor muito baixo, então você não precisa vender nesse valor. Você pode esperar o um melhor momento, né? E normalmente quando você tem mais milhas para vender, você vai receber um valor maior também. Então é mais uma forma de você acumular milhas. Bem, basicamente aqui com a Smiles e o Santander, você tem aqui o Gold, o Platinum e o Black. Se você solicitar e for contemplado, você vai receber um desses três. E eu vou te mostrar aí os benefícios que você pode ganhar pedindo eles bem para pedir o gold você precisa ter uma renda mínima e a partir de 4 mil reais a anuidade dele é de 12 de 36 dá 432 reais se você participar dessa promoção aqui você vai receber ele de graça durante um ano e você vai ter todos esses benefícios que eu vou te mostrar se você não for assinante do Clube Smile você vai receber aí 5 mil milhas bônus por adquirir esse cartão então se você está recebendo ele sem pagar anuidade você já está ganhando essas 5 mil milhas aqui e também sem assinatura do Clube Smile já é um valor muito legal então você ganhando esses 5 mil pontos as milhas você vende a cada grupo de mil, então com 5 mil pontos você tem 5 grupos de mil milhas. E aí você pegando esses 5 grupos e vendendo a cada é, mil milhas a 20 reais, só pedindo esse cartão você vai ganhar 100 reais, só que sem assinatura do Clube Smiles também é um valor já ok, tá bom, de graça né, Para te dar, tá bom demais né. Se você for assinante do Clube Smiles, você vai receber aqui 7.500 milhas, Vai pontuar mais e seu cartão vai pontuar, né? Vai pontuar a cada dólar, você vai pontuar 2,5 milhas é, diretamente na Smiles. Só um adendo aqui para vocês: é melhor um cartão que pontue em programas de fidelidade, tipo Livelo, Santander, porque. C6 Bank também é muito bom. E é melhor você ter esse tipo de, de cartão porque você pode transferir para outras companhias. No caso desse cartão, ele é um cartão co-brand, que a gente chama. E já é vinculado diretamente à companhia aérea. Então, nesse quesito aí, ele não é a melhor opção. Mas como é um cartão sem anuidade, você vai conseguir nessa promoção, que ela acontece constantemente, né? de umas três vezes ao ano, você consegue pegar esse cartão aí, sem pagar anuidade. E caso você queira assinar o Clube Smiles, eu tenho esse cupom aqui que vai te dar mais mil milhas por estar assinando. Então você vai ganhar as mil milhas é, da, do cupom aqui. E mais, se eu não me engano, 5 mil milhas por estar assinando com esse cupom. E aí agora a gente vai para a parte do Platinum. O Platinum, é, a diferença dele aí você precisa ter uma renda mínima de R$ 7 mil para ter ele. Né? São 12 parcelas de R$ 48, reais, que vai dar R$ 576. Reais. É o cartão que eu utilizo, ó. Estou aqui com ele, deixar escondido aqui os, os números, é claro, né? E ele me dá um benefício muito grande mesmo pagando essa anuidade. Eu vou te mostrar já já. Com ele você já tem aí o benefício de ter o, o Gol Premium Lounge, que fica lá em Guarulhos. Quando você faz uma viagem pela Gol você pode ficar lá nesse local, é uma sala VIP, que tem alimentação, você pode ficar lá, tem Wi-Fi, comida, bebida, coisa boa demais, vale a pena pra caramba. Se você não for assinante, você vai ganhar aí 10 mil milhas bônus. Você vai pontuar aí 2 milhas a cada dólar gasto. E aí se você for assinante você vai ganhar 15 mil milhas. O cartão vai pontuar 3 mil milhas por dólar gasto. E aí eu vou deixar o cupom aqui também que funciona para ele também. E agora a gente vai para o cartão Black. Vamos ver aqui. Para você ter, pedir ele, solicitar, você precisa ter uma renda mínima aí de 20 mil reais. Né? A anuidade dele aí é 12 de 99 então vai dar aí quase 1200 reais Você também tem um acesso à sala VIP, tem outros benefícios também. Você tem direito à bagagem grátis. Tem diversos benefícios, mas agora a gente vai focar mesmo na quantidade de pontos que você ganha adquirindo ele. Se você não for o Clube Smiles, você vai ganhar 15 mil pontos. E se você for o Clube Smiles, você vai ganhar as 20 mil milhas aí para pedir esse cartão. Então é um valor muito bom, né? Porque o que acontece? Se você pegar 20 mil que é o grupo, são 20 grupos de mil milhas, e multiplicar por 20, que é um preço totalmente possível de conseguir isso daí, vendendo no automático praticamente, você ganha aí 400 reais. Se você for pegar esse valor aqui, e adquirir para comprar uma passagem também vale super a pena que você consegue comprar trechos tipo São Paulo e Brasília já apareceu aí 3.500 milhas para você ir de São Paulo a Brasília então aqui quantas vezes vai dar para você ir entendeu então é uma coisa que vale muito a pena você conhecer esse mercado de milhas porque ele vai te ajudar bastante e eu vou indicar aqui para você o curso Papo de milhas vou deixar o link na descrição e eu vou deixar o cupom de desconto aqui Cashback 10 para você adquirir esse curso velho vale muito a pena eu sou participante e só tive benefício até agora Sala VIP Viagens mais baratas, lucrando com milhas e, e tudo demais, bom demais. E tá aqui essa promoção aqui ó até o dia 1 do 8, só como eu falei, ela acontece constantemente, umas três vezes ao ano, mas é o ideal você pegar o quanto antes, eu dei mole de não ter pego, mas para mim não teve problema porque eu ganhei os pontos também e vou te mostrar o porquê ainda vale mais a pena ainda. Como eu falei, tem aqui os, os, os cartões, os três cartões disponíveis e os pontos que você vai ganhar. E uma parte muito boa, além de ganhar os pontos, é você ter aqui ó, milhas back. Como funciona o milhas back? Você precisa ter um cartão Smiles e o bônus é sempre o mesmo independente do nível de cartão. Então, independente do cartão que você tenha, tipo eu tenho o Platinum, o percentual de cashback em milhas vai ser o mesmo. tá? Pode ser qualquer um, Platinum, Gold ou Black. E o que você precisa fazer? Ó, resgate sua passagem com Smiles e Money e ou pai a taxa de embarque com o cartão de crédito, Go Smiles. Então, quando você for emitir uma passagem por milhas com esse cartão, né? Você vai ganhar uma milhas back. Então, supondo que você vai ganhar essas 20 mil milhas e for emitir uma passagem, você vai ganhar um percentual de volta com usando esse cartão. Então você emitindo aí essas 20 mil milhas, você vai ganhar aí umas 700 milhas, mais ou menos, de volta. Quando eu emito aí com 35 mil milhas, ele tem o teto agora, antes não tinha teto. O teto é mil milhas de cashback em cada é, compra que você faz, em cada passagem que você adquire. E aí é bom também, ó, você usar esse mesmo cartão para assinar o Clube Smiles, depois que você adquiriu, você troca, tá? Na hora de você transferir milhas entre contas Smiles... Comprar ou reativar milhas, faça o pagamento com o cartão Gol Smile. Você vai ganhar mais milhas também por estar usando produtos da Gol. E outra coisa muito importante aqui, ó. As milhas serão canceladas caso o participante cancele o voo emitindo. Isso aqui é básico também, né? É importante, mas é bom refrisar. E outra coisa aqui que, cara, isso aqui faz toda a diferença. Ó. Para ter direito às milhas back, o titular do cartão deverá ser a mesma pessoa que está realizando a aquisição dos produtos indicados acima. Mas outra coisa que se você ficou até o final do vídeo aqui vai fazer toda a diferença, é o que eu faço também. Porque quem participa aí do mercado de milhas, ele não tem só uma conta, ele tem várias contas, é o que é o meu caso também. Eu faço o que? Eu tenho esse cartão que é o, é o meu pessoal, mas eu emito passagem em outras contas que eu administro também. E essas contas ganham o cashback em milhas também por eu estar emitindo essa passagem. Então eu posso usar esse cartão em várias contas, mesmo lá no regulamento dizendo que não pode. Então não tem problema nenhum você fazer que elas vão cair e você vai ganhar esse cashback em milhas, que é o retorno que eu tenho. Por quê? Que eu paguei a anuidade, como eu falei para vocês, né? Eu estou eu pagando essa anuidade aqui 12 de 48, porém eu ganhei as milhas eu ganhei 15 mil milhas, 15 mil milhas vezes 20, esse valor de 20 reais é o valor que você vende é, na HotMilhas, na MaxMilhas mas eu normalmente vendo bem a mais do esse valor porque eu vendo particular porque quando você vende para Max milhas ela tá tendo um lucro sobre isso claro né E aí quando você vende direto para particular você tira esse intermediário e você consegue ganhar esse lucro e a pessoa ainda economiza mais comprando direto de você do que comprando com a Hot milhas ou a Max milhas então fica bom para os dois você ganha mais e o cliente paga menos E aí dessa forma com a anuidade de 576, eu já tirei só nos pontos, eu tirei mais de 300 reais aqui, né? 300 reais por baixo, mas com certeza foi mais. Menos o valor da anuidade, 576, igual a 276. Isso aqui, com certeza, eu já ganhei mais de 10 mil milhas tranquilo, de cashback em milhas. E aí já paguei essa, essa anuidade já tranquilamente, eu paguei em março, porque eu emito muita passagem. Então, já paguei e agora só está sendo lucro as coisas que vêm. Então, quando eu emito essas passagens, eu ainda ganho as milhas back, que faz o custo do meu milheiro da Smiles cair ainda mais. E aí, isso aí equivale a mais lucro ainda. se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, se inscreve, porque dá um trabalho fazer esses vídeos aqui. E eu estou te passando conteúdo gratuito para te fazer ganhar dinheiro, cara. Pelo amor de Deus. <risos> Pô, até tá de sacanagem. Então, espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Valeu, até a próxima.